Ai, meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Uh -uh. Vambora, vambora. Vamos de gameplay aqui, coisas leves. Dica pra melhorar na Jungle, assiste os seus laners enquanto você tá batendo no lobinho, cara. Ou na galinha, ou no sapinho. Destrava a câmera. Pronto pra assumir o top da Pen? <risos> cara, ano que vem vai ser maneiro o Sobe CBLO, brother. Vai ser maneiro. Aqueles piques. Contra o um Zed, rapaziada. Pô, eu ainda quero ir de Oni, mano. Apesar que eu vou me auto counterar, tá ligado? Tem Irelia, mano. Irelia roubado. Inhaço, Inhaço, Gragas. Cara, deixa eu mandar um... Um aqui na melodia. Irelia, esse ali é o melhor pick, eu acho, mano. Mas tem um Graguinho ali. Gragas de aço é muito forte. Vamos ver como é que vai ser. Ai, não. Pantel, não. Pô, será que é Zed, Jungle, Pantheon Mid? Amigo azedo Pé do Franco, chat Acho que TP, viado TP ou Exaust Exaust seria melhor Depois do jogo, mano anti Mid é opressor, cara Complicado mas Minha equipe tá boa, mano Os caras tão full AD por enquanto Fode não, né? Mas, mandei já é aqui Pô, não vou fazer já né, chat Vou? Não, né? Faço Death Dance Mas não faço já pô E aí, mano? Tô contra um Pantheon, brother é Eu pego o Doran Shield? Acho que eu pego né? não vou conseguir ficar dando auto-ataque na wave toda hora é, Acho que eu vou pegar Shield, mano É uma porra de um Pantheon Foram no Graguinhas ali, mano. Cara, tem um Gragas de conquistador, mano. Tá certo isso? Ele queria isso? Toma. Ele vai pegar level 2, chat. Queria muito bagulho ali, mano. Matar suave. Pô, opressora speak, hein, né não? Ih, é ele soltou o quê, velho? Mas não dá. Perdendo muito farm. Será que eu faço isso aqui, ó? Meio abusadinho. Opa! Caralho, eu morri, bro. Ai, Deus, eu Deus. Tava esperando minha. Minha passiva voltar, chat. Bota fé. Pô, trollei, mano, Trollei. Ah, não foi legal não, mano. Apanhou aí, hein, chefia. Pô, ele comprou uma bota, chat. Essa metinha é pra esse si mesmo, chat. Vai ter que vai bastante. Mano, o cara é muito rápido, leque. Né? Ele tem 750 de mil de speed base e mais 5% da, da poção corrupta, mano. Caralho, muito rápido o menor, velho. E olha ela, olha lá, olha lá. Boa, Graguinha. Boa. Graguinha, Graguinha, sai, meu querido. Não. Não. Opa! Opa! Opa! Opa! Vambora, rapaziada. Aí ficou bom. Cara, acho que o Panther vai chegar na arena quando eu chegar no finalzinho do bagulho. Ai, meu Deus. O Panther tá level 5. Ele tá dando roaming, chat. Olha o roam do Panther ali, mano. Pegar duas barricadas, Zé, né, não brotar. My bad. Vamos dar uma my bad aqui, cara. Não avisei minha. Cara, o Panther tá valendo 600 de ouro. Ele devia ter movido depois dessa plaquinha, mano. Mas eu já peguei outra aqui e foda-se. Olha como é que tá, olha como é que tá essa porra de mid, velho, ele veio três barricadas. Vai, vai estudar não, chefe, vai conseguir estudar não. Ah, ele me deu... Só fugir, chat. TNJ, tu, tu é foda, Cara, matamos o Pyke em Shutdown. Eu achei o Earth. Vocês acharam? Ih, caralho. Meu time ganha isso, mano. Meu time ganha isso. Meu time ganha isso. Mas tá pingando... O Tem ninguém ali. 2x2. Caralho, começaram a pingar. acho que não tinha gente aqui, velho. Que porra foi essa? Ai, meu Deus. Deu merda. Meu Deus. Ah! O Gragas tá muito forte, chat Meu Deus, o Gragas tá fazendo é modernário Que isso? Vou dar um Pog pra ele aqui, cara Ele tá de Conqueror, velho Cara, é modernário pra Gragas de Conqueror <risos> Trolei, mano Não achei que vai vagabundo tava aqui, não trolei. Tentando brotar Tentando brotar O cara tinha R. que ele não usou? Zo... O cara tinha R, mano. Será que voltou no meio da fight? Ele não tinha aqui, brother. My bad. Ai, que bad, chat. Eu fiquei sem visão aqui, eu fiquei com medo de entrar, tá ligado? Porque o Zé estava por perto, mas ele estava aqui. não tinha como saber. Mano, que putaria esse jogo, cara. Mas é pra si mesmo. Os caras tem Pantheon e Pyke, velho. Eles querem acelerar o game. A gente escala. E olha lá, e olha lá, chat. Caralho, meu irmão, eu fui regaçada Junta, junta, junta, junta Gragas Gragas Que demorar mais não, meu querido Aperta ele logo, cara Os cara tava junto Suave, vou fazer 10, chat Não precisa completar ela não, só pelo menos A armadura, tá ligado O cara fez nem tabia. Só preciso de um playerzinho, mano. Obrigado, Soninha. Chamar todo mundo nessa porra, cara. O problema é quando o, o, o Pantheon tem W, tá ligado? Aí eu só tomo o um combo insano. Cara, essa build do Graga está dando muito bom, cara. Mano! O cara tá de amogrenário! Ô! Oh! Brabo. Mano, o Graga está fazendo uma buildzinha que eu tô gostando pra caralho, brother. Que cara visionário. Cara, eu peguei quatro barricadas. Tô forte, mano. Vou pegar uma aqui, mano. Aqui que faz? Oh ah tá! Tá dentro não, pô! Não, tá dentro não! Que isso? Morreu, pai que me puxou! Vambora! Uh. Oh, Like Flash, Panther para pra Sona. E aí, vamos de Def Dance, mano? Porque o problema, chat, é que os caras tem point click. Então, meio que, se eu não sobreviver como combo deles, eu só mamo. tá ligado? Esse que é o caô, brother. Ah, Vai fazer a boa, cara. A Def Dance aqui é maravilhosa. Eu tenho TP, mas não quero dar, não, chat. Meu time é muito bom, cara. Puta que pariu, meu time é muito bom, mano. Brabo. Cara, o meu time tá acabando com tudo. Olha o bicho do Graz, chat. Você já viram essa porra, mano? Anatema... Conquistador é modernário Ele tá arregaçando Cara, tô de death dance Tô forte, hein, mano Tô level 12 Todo meu time tá valendo dinheiro Tamo bem fortinho aí, bicho Não, eu posso fazer uma build meio doida aqui, chat Com zelo, cara Eu vou lançar Foda-se Cadê o TPzão? Vou dar um TP no mid Cara, o Gragão jogou muito, mano Tudo nosso. Dá pra pegar? Ih, pegou! Pegou, porra! A build do Graga, chat. Full CDR vida e CDR vida e CDR vida. Opa, os caras estão tá no mid, mano. Eita, eita, chat. Eita, vale beitou, vale beitou, vale beitou. Os caras estão sem nada agora. Os caras estão sem nada, mano. Meu time vai ganhar. Uh, que delicinha. Acabou? Único Se o Kenny me dá execute daquela vida ali, aí é site colash, mano. Eu tenho bagulho ainda. Uh! Que não, Pyke. Que? Ai meu Deus, Merckx foi embora! Merckx foi embora! Ai, chega de arco-escudo! caralho! Merckx Scudo procou ali, eu nem vi. Nossa, mano, eu nem vi Merckx Scudo procar. Oh! Oh! Ui! Morreu no smite. Toma, mano. Caraca, brother, Quanto? Ele tem 100 de cooldown. Olha o Dando que vai montar a dono nele. Ai, ai. Cara, essa build do já é muito insana, mano. Papo reto, Mesa velho. Que isso? Forma, o calor não vai fugir, não, chefe. vai fugir nem fudendo. É então, o Jin tá sozinho, mano. Ele tem de Jatábia. Calma, calma, calma. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, mano, o cara ficou louco O cara ficou louco, gente Caralho, a Sona matou mesmo Tá acontecendo, cara, a Sona tá acabando com o jogo também bom filha da p*** Tudo show Ai ai Vai clicar não, chefe Cara, o cara que a gente quer parar não, mano. Vou nem botar uma O aqui não, não Caraca! Não! Não, não, não, não, não, não, não, não, não! não. Caralho! Trolei, viado! dia. É isso, mano. Gostosinho, hein? Caraca, eu fiquei bolado com essa build do Gragas, brother. Muito boa. Nunca vi.